E aí, guitarrista, beleza? Vamos para o nosso segundo vídeo da série de campo harmônico. Tá? Nessa aula aqui você vai aprender como montar a escala maior, ok? E o porquê que você não precisa memorizar a escala menor. Olha o macete aí, então fique esperto, tá? acompanhe até o final do vídeo aí. Já se inscreve se não for inscrito, compartilhe com os amigos e ativa o sininho para não perder as notificações. Beleza? Então, roda a vinheta! Bom, então se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, aconselho que você assista, se você não sabe o que é tom e semitom, não sabe o que são os intervalos, dá uma olhadinha lá que tá bem importante. Vai aparecer no card, sei lá se é desse lado, acho que é desse lado aí, se não for é do outro. Beleza? Então basicamente o que a gente vai ver hoje é a formação da escala, ok? Escala maior que é o que a gente vai estudar aí para chegar até o um campo harmônico, beleza? Quero pedir, se você está gostando da nossa série aí, comenta aí embaixo, deixa o seu like aí, tá compartilha com os amigos aí que isso aqui é para esclarecer as dúvidas pediram falaram que tava difícil de entrar na cabeça eu vou tentar colocar na cabeça de vocês aí beleza então vamos lá formação de escala maior ela segue uma regra tá já aviso também que o vídeo às vezes vai receber uns cortes aí que eu tô espirrando muito ok mas então é o seguinte a escala maior ela tem uma regra né? essa regra é aquela famosa tom tom semitom tom tom tom semitom ok agora tem um erro que a gente costuma cometer quando a gente tá começando e não pegou ainda muito bem a escala Okay? Quer começar pensando que o dó está aqui okay? No caso da escala de dó né? Na verdade ele não começa aqui Ele começa antes okay? Então a gente vai ter o um dó aqui sendo tônica Tônica é o que dá nome ao nosso acorde Ou a nossa escala okay? Então a nossa tônica está aqui Separada do, da formação da escala Agora a gente vai começar a preencher isso aqui Com base na escala cromática que a gente pegou Tá, isso aqui é a nossa escala cromática. Agora já não está mais por extenso, tá Então, espero que você tenha memorizado o conteúdo da aula passada. Certo? Então, o que a gente vai fazer agora para formar a escala maior? Tá? Nada mais, nada menos do que a gente calcular intervalos aqui. Então, eu estou na nota dó. Preciso encontrar agora a nota que está um tom à frente. Ok? Então, eu vou pegar cada salto que eu dou é meio tom né, na escala cromática. Então, se eu estou aqui lembrando da laranja, lembrando sei lá, de qualquer fruta que você quiser imaginar, pode ser uma maçã. Ok? Deixa eu ver se consigo fazer uma maçã aqui rapidão. Tá? Uma maçã. A gente tem semitom metade. Quando junto tudo aqui, vira um tom, ok? Então é isso que a gente vai fazer. Eu preciso de um tom. A frente, então, vão duas casas, né? Uma, duas. Casas na guitarra ou dois saltos aqui na nossa escala cromática. Então eu peguei aqui, ó. Semitom, semitom. Encontrei uma nota já, nota Ré. Agora, o meu próximo salto é do meu ponto onde eu parei, Ok? Então tava no Dó, parei no Ré agora, meu próximo ponto que eu estou é o Ré, tá? Preciso agora contar um tom para frente. Lembrando então, tá um erro muito comum, é contar com o Ré, né? Você não conta na nota que você tá, você conta a partir do próximo salto. Então se eu tô aqui agora, do Ré, eu preciso um tom à frente. Vou pular meio, mais meio, tá? Um, dois. Então tenho mais um tom agora, vira um Mi. Ok? Quando a gente vier aqui agora, eu estou no Mi, preciso de um semitom, ou seja, metade da laranja, ou um salto, ou uma casa na guitarra. Ok? Então, eu estou no Mi, preciso agora da próxima nota. Está no Fá. Preciso agora de um tom a partir do Fá. Estou no Fá, então vamos um, dois. Estou no Sol agora. Ok? Agora, preciso de um tom à frente, mais um tom à frente. Então, a gente vai pegar aqui agora, um salto, dois saltos, Cheguei na nota lá. Então, vamos ficar na lá aqui. Ó. Preciso de mais um tom. Estou aqui. Um, dois. Si. Ah, Wesley, mas tá sobrando aí. Já cheguei do dó ao si não tem mais nota aí, não. A verdade é que tem. Aquilo ali é o, o que vai fazer a gente corrigir o que a gente fez aqui, né? Se si, tem algum erro, vai aparecer aqui, certo? Pelo seguinte. Estou no si. Preciso de um semitom. Depois do si vem o dó de novo, né? Não tem si, si sustenido. Então, preciso de um semitom. Ele vai dar o dó. Ah, agora sim, agora eu entendi. Então tem um Dó aqui e tem um Dó aqui, certo? A minha correção é essa. Se aqui bate um Dó sustenido, por exemplo, não é a mesma nota do começo. Então eu saberia que tinha algo errado na minha escala, ok? Se ele bateu aqui, provavelmente sua escala está certa. Pode ser que você tenha cometido alguma falha aí, mas se bater um Dó aqui, corretinho, final da escala, está 100%, ok? Então aqui a gente formou uma escala de Dó maior. Agora, Wesley, eu só consigo formar a escala de Dó maior utilizando essa escala? Não, você consegue formar qualquer escala maior, ok? Poderia pegar, por exemplo, Sol, ok? Vou seguir o mesmo raciocínio. Fica até como exercício para você. E se você conseguir fazer ele aí, manda no comentário aí qual que foi o resultado que você chegou. Escala de Sol, escala de Si. São duas escalas para você montar aí. Monta as duas, manda aí que eu vou até olhar e vou dizer se está certo ou se está errado. Beleza? Responda todo mundo como a gente sempre faz aí no canal. Beleza? Então estou aqui, ó, formei essas, essas três escalinhas aí, já tem um conhecimento básico. Agora um outro conhecimento, né? Por que eu falei que você não precisa memorizar a escala menor? Aquela formação, porque assim como a gente tem a escala maior, Dó, tom, tom, semitom, tom, tom, tom, semitom, a gente tem a escala menor, e você vai entender o porquê. Tá? Basicamente a gente tem o que se chama de escala e acorde relativo. Tá? Você já deve ter ouvido. Para você usar a pentatônica, você vai pegar ali, na tônica do campo harmônico, três semitons atrás, encontra a pentatônica menor. Por quê? Agora vai a explicação. Okay? Basicamente, o que acontece? Eu tenho a escala relativa sendo o meu sexto grau. ok Vamos primeiramente aqui já formar uma escala menor. Tá? A escala menor ela tem uma formação específica, não é igual à escala maior. Então a gente vai ter tom, semitom, tom, tom, tom semitom. Tom, tom, essa é a minha formação. Eu, Wesley, mais uma escala se dificulta. Não, não precisa memorizar, eu estou te mostrando o porquê, tá? Então, presta bastante atenção aí que o negócio vai, vai ser sucesso, certo? Então, eu vou formar agora a escala de lá, ok? Você vai ver o porquê que eu tô formando a escala de lá. Isso é uma escala de lá menor, ok? Menor natural. A gente tem outras escalas menores também, mas não se preocupe, ok? Então, a escala menor de lá. Quando eu vier aqui, formal, eu vou com base na escala cromática. Na né? escala cromática, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi. Ok? Então aqui eu tenho a minha escala cromática montada novamente. Então eu tô no Lá. Preciso agora pegar um tom, vou fazer um pouco mais rápido, já que você já fixou ali em cima. Ok? Então eu vou direto aqui já. Lá, tom, vou pro Si. Semitom, vou pro Dó. Tom, vou pro Ré. Tom, pro Mi. Semitom, pro Fá. Sol e Lá. Bateu a mesma nota do início? Provavelmente está correto. Não é sempre, sempre certeza, mas está quase. Ok? Então a gente está aqui com a escala montada. Coincidência ou não, né? Se você olhar as notas que eu tenho aqui, na escala de Lá menor eu tenho Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ok? Agora vamos colocar isso aqui na mesma ordem, começando por Dó. Dó, Dó, Ré, Ré, Mi, Mi, Fá, Fá, Sol, Sol, Lá, Lá e Si. Por coincidência, a gente tem todas as notas na escala menor e na maior, ok? Isso é o que é chamado de escala relativa. Wesley, mas como é que eu faço para encontrar isso? Para não precisar, então, memorizar essa segunda etapa, né? A gente vai fazer o seguinte. É, vai um macete aí top aí agora, tá? Deixa eu apagar isso aqui. A gente tem aqui a escala maior de dó, por exemplo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si, ok? Eu tenho a escala de dó. Como é que eu faço para encontrar o relativo do dó, né? Basicamente eu tenho uma regra, uma regra bem simples, desculpa aí, vai ser o seguinte, a gente está no Dó, para a gente encontrar o um relativo eu não preciso andar, tá, tá, tá, seis notas para frente, eu estou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Não preciso fazer isso, basta eu voltar três semitons, volto uma laranja e meia, digamos assim. Então eu teria aqui antes um Si, depois um Si bemol, que eu estou voltando a escala, certo? E depois um Lá, ok? Então a minha escala maior, ela sempre tem um relativo que é o oposto dela, o oposto do maior é menor. O oposto do menor é maior. Então se eu estou em um acorde maior, quando eu voltar ou numa escala maior, quando eu voltar eu vou encontrar aqui uma, um acorde ou uma escala menor. Então, sempre que eu formar a escala de dó maior, eu consigo encontrar a escala relativa dele que vai ser exatamente a mesma. Okay? Então a escala de Dó é Dó, Ré, Mi, Fá Sol, Lá Si. De lá é lá, continua. Si Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E finalizou a escala. Okay? Então como é que eu faço para encontrar aqui agora? A escala relativa, por exemplo, de um Si menor. Wesley, eu precisava saber a escala de Si menor. Se eu tenho um formato de uma escala maior consigo, consegue. Pega aqui agora o Si menor e avança três semitons. Si, Dó, Dó sustenido, Ré. O meu Si menor tem uma escala relativa maior. Essa relativa maior é de Ré. Então eu pego um formato de escala maior, um shape de escala, e toco agora partindo de Ré. Estou fazendo a mesma escala. A minha preocupação é óbvio, quando eu for tocar qualquer coisa aí, seja solo ou base, eu tenho que me preocupar com o restante do, do esquema, né? Por exemplo, tá no Si menor, tem notas para repousar, tenho notas a escolher, ok? Mas isso é um outro detalhe. Vamos diretamente aqui para o campo harmônico, que é mais interessante, ok? Por enquanto a gente está lidando com notas, não é acorde. Mas isso aqui vai ter uma relação diretíssima com o campo harmônico, ok? Então, exercício para casa também. Você vai pegar aqui, ó, e pode botar nos comentários aí, bota os dois exercícios aí. Tá? Você vai encontrar o um relativo então de Dó menor, vai encontrar o um relativo de Sol maior e o um relativo de Lá. Okay? Três notas para você encontrar o um relativo para a gente e colocar aí. Já forma, se quiser, já aproveita para formar a escala também, escala maior do, do relativo dele. Né? A gente tem dois maiores, forma a escala maior e descobre o relativo. Né? Esse aqui você vai descobrir o maior e fazer a escala. Okay? Basicamente é esse assunto aqui. Então, o que você aprendeu na aula, né? Espero que tenha sido aí bem produtivo, tá? Então, a gente sabe montar a escala maior, ok? A gente vai encontrar o campo harmônico na próxima aula já em cima dessa escala, ok? E você sabe, automaticamente, a escala menor, ok? Então, não precisa dessa preocupação de memorizar 300 escalas. Memoriza uma e com uma você consegue fazer variações aí e fazer muita coisa interessante. Beleza? Então, faz os exercícios e manda para nós aí embaixo aí. Tranquilo? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.